Ao vivo, mais uma live do Arte Fora do Museu. Deixa eu pegar meu fone de ouvido e meu microfone para que vocês me ouçam melhor, para que essa live seja melhor também. Pessoal, sejam bem-vindos, todos que estão me acompanhando aqui. Bernardo Cardarelli, um abraço para você. Esperando o Célio entrar, para a gente começar o nosso bate-papo semanal sobre arte aqui no Arte Fora do Museu. Célio entrou? Célio é você? Se for você, dá um, dá um, me dá um oi. Ah, tá aqui, ó. Vamos lá. E o convidado de hoje é Célio. Está me ouvindo, Célio? Opa! E aí? e aí, maninho? Beleza, cara? Tranquilo? Quanto tempo, hein, que eu não falo com você? Porra, bicho, a gente tava aí, né? Nessa... <risos> Nessas reuniões da vida, né? Pois é. Nos conhecemos hoje pela manhã via internet, estamos aqui conversando novamente. Ó, oh, vim de rosa, nem combinamos, hein? Tá vendo só? É rosa, aqui, rosa ali, rosa e tudo que é canto. Pô, tá bom, tá bom. Não, não foi combinado mesmo, de verdade. Maninho, deixa eu só fazer uma apresentação sua aqui, a gente já parte para a nossa conversa, beleza? É, se eu falar alguma besteira, você fique à vontade para me corrigir. É, Célio é idealizador do projeto Voltando à Escola, iniciou sua trajetória na arte na rua em 2004 em Guarulhos, explorando a linguagem das letras no grafite. Apaixonado por arte abstrata, deu início a uma pesquisa com cores, linhas e formas orgânicas após integrar o grupo de estudos de arte contemporânea no ateliê do artista Tinho e hoje explora o expressionismo abstrato do Color Field, o campo de cor, e tem trabalhos nos Estados Unidos, Emirados Árabes e Suíça, correto? Exatamente, é isso aí. Vou botar tá é. aí um breve currículo, mas já dá para pra... começar. Maninho, deixa eu... vai ser um papo, uma horinha de papo, falar um pouco da vida, da sua carreira, do... enfim, dos seus gostos, de tudo que você tem produzido por aí também. Do que é ser... O que você vai produzir ainda também, né? <risos> isso, é... Isso, é... isso é importante. E... Mas antes de mais nada, cara, eu quero perguntar como é que você está aí na pandemia, nesse um ano e pouco parado em casa, como isso te afetou, não só pessoalmente, espero que você esteja bem... É mas também artisticamente, como isso afetou o seu processo, se isso influenciou alguma coisa no seu trabalho. É, eu quero primeiro agradecer dizer que eu acompanho o Arte Fora do Museu, que eu sou, eu sou fã, já vi vários artistas incríveis, estava vendo a live do, do Melim também, vi do Bieta, enfim, dentre outros artistas. Entrou vários amigos meus aí agora, Júlio Vieira, que é um grande artista, Curu, o meu bem, Denise, também está aí. É, cara, eu trabalhei tô trabalhando mais do que o comum assim muito louco porque quando entrou a pandemia é, em vez do trabalho dar uma uma caída muito pelo contrário aumentou o trabalho né tanto que eu eu tive covid bem no início da, da pandemia quando estourou salve Julião, quando estourou o, o a pandemia eu tava em Goiânia né? tava eu, Bieto, tava com um grupo de artistas fazendo Voltando na escola. E eu lembro que chegou um avião da FAB lá em Anápolis com mais de 40 brasileiros que tava vindo da China. Então a gente tava. E eu lembro quando eu voltei para São Paulo, eu fui para Rio de Janeiro no meio do do carnaval ali em fevereiro. E aí em março deu aquele, né, aquele boom mesmo. E aí logo em eu lembro que foi abril já alguns dias. E aí passei esse trem de todo do Covid difícil, né? e malzão, assim e tal. E aí depois passou e começou a ouvir muito, muito, muito Covid. Assim, eu nunca pintei tanta tela na minha vida. Assim, acho, que eu, acho que eu produzi... Desse... Eu, eu, eu demorava muito para produzir tela, eu não tenho acervo de tela, por exemplo, eu não tenho nada de acervo, mas eu sei que eu produzi mais de 30 telas, mais ou menos, assim nesse, nesse período. E quem é artista sabe que é difícil, a gente artista de rua, é difícil parar num ateliê para ficar produzindo tela. Então, para mim foi muito bom. É muito louco eu estar falando isso, mas foi o período que eu mais ganhei dinheiro. Foi o período que eu consegui comprar minha moto, comprar meu carro. Tipo, eu nunca tinha podido juntar dinheiro para fazer nada. E foi o período onde eu comecei a estruturar mais até a minha vida, assim. Tipo, é, eu sou um, eu sou um cara bem organizado assim com, com dinheiro. Então, eu consegui juntar uma grana na poupança eu consegui fazer minhas coisas, consegui ajudar quem estava do meu lado e trabalho, trabalho, trabalho, trabalho. Por quê? Eu percebi que as empresas, por exemplo, faço muita coisa para corporativo, escritório e tal, e, e a, é, escolas também. Eu percebi que a galera, tava, como estava todo mundo em home office, eles começaram a pintar o espaço, dar uma, uma alegria para os espaços. Então, o que eu pintei de escritório, de empresa, é, fiz mural aí à torta e à direita, participei de festival. É, cara, pintei tela, então, assim, não parei até agora. Então... Sexta agora eu já vou para o Rio para pintar uma escola Onde o jogador Vinícius Júnior estudou A gente vai fazer um mural lá do prédio é... Depois volto, tem mais uma empena para fazer na, na Roosevelt Em frente à Roosevelt Tem mais uma outra empena em Franco da Rocha Então a agenda está é, muito maluca assim. Para mim foi bom, mas por um lado triste De ver tudo o que está acontecendo né? Mas eu, eu não posso reclamar, por exemplo Para mim foi, foi bom, positivo mas eu fiquei triste por ser positivo dentro desse, dentro desse período que a gente está vivendo. Ah, mas pelo menos é isso, né, eu, eu, tenho, eu costumo falar, quando me perguntam se eu estou bem, eu falo assim, cara, eu estou pagando minhas contas e estou vivo, isso já, cara, já, cara. É muito, já, já é muita coisa hoje em dia, assim, acho que você se manter financeiramente nesse período já realmente tem que agradecer, mesmo que não, não está fácil, né, mas, mas parabéns, é mérito seu também, né, de, do seu trabalho. Acho que é correria, assim. Eu sempre digo que tem que ser correria. Não dá para você... Eu conheço alguns amigos artistas que eu falo não fica nesse estrelismo de você achar que você tem que ficar parado só porque você tem o um nome, ou um know-how, você fica parado esperando cair do céu. A coisa tem que estar tá movimentando sempre. Eu sou sempre em movimento, eu nunca tô parado. Legal. Cara, é... mas assim, de técnica, você... Pegou esse tempo para estudar alguma coisa? Cara, tentar tentar coisas novas? Cara, muito. Acho que meu trabalho... Pô, o Júlio que tá aí uh, e a galera que tá entrando aí me conhece muito. Eu meu trabalho, ele tá sempre em mutação, assim. Ele tá sempre mudando. Porque eu sou inquieto também, né? Eu gosto muito de, de estudar e ler. Ler bastante, ouvir muita música. Acho que as maiores influências minhas vêm através da... Da leitura e da pesquisa Eu nem sou esse cara tanto Do, do buscar o estético Só por, por ter aquela coisa Bonita Ou as combinações eu não, eu, não, eu não me apego muito a isso assim. Eu gosto de me encher Mais com, com conteúdo Literário e Eu gosto de ouvir O Gante, por exemplo Eu e o Geta, a gente está conversando muito Ele também gosta, ele faz um curso muito filosofia e a gente fica estudando muito essas coisas assim de uma certa forma se a gente acaba aplicando no trabalho mas o meu trabalho quando eu, eu sempre faço uma linha do tempo né com sei lá do que um trabalho que eu fiz no início do ano e um trabalho que eu fiz agora quando eu for quando eu vou ver ele mudou um movimento ele tá mais limpo e meu trabalho ele era muito mais caótico no início assim ele era caótico demais assim. Você olhava ele, ele, ele era bem pesado, bem tenso. Hoje último dia, ele tá Eu acho que vai chegar na hora que vai sumir em assim, linha. ele tá só Ele está tá mais. Ele está indo para um outro caminho, assim. Então, com certeza, é, eu acho que não. não eu falo para todos os artistas, é, não dá para você só buscar a técnica, sem você também buscar o conteúdo e. Saber falar o porquê daquela técnica, porque porquê que você chegou naquele lugar, é, que é a coisa que... Que é essa transição que eu tive também do, do, do grafite para o... Pra, né, o grafite tradicional para o street art, para a arte de rua, que é justamente isso, a gente não ficar acomodado num, num, num nicho, num quadrado. Assim, eu acho que, hoje em dia, né, como todas as, as os ismos, né, os expressões, enfim... Dadaísmo, todas as escolas, não saem rompendo com a outra. Então, eu acho que é isso. Assim, já rolou um rompimento aí também. E a gente já tem no pra outro lugar. Você tá rompendo com, consigo mesmo, cada dia, né? É mais ou menos isso. Isso, tipo isso. É isso. Quando, você vê um, quando você vê um trabalho muito antigo seu, assim, você já chegou a não reconhecer? Você fala assim, cara, não sou eu? Pô, já, direto? <risos> Por exemplo, esses dias eu passei numa rua. E tinha uma letra minha de 2009 né? Então, como eu comecei a pintar grafite em 2004 Que é diferente de quem começa a pintar grafite hoje Porque você já tem mais acesso Você já tem mais material O cara já começa desenhando Ele já está pintando em prédio Em vários de assim Não que isso seja errado Mas eu já, já venho de uma época Se eu não me engano É a terceira geração do grafite É a quarta eu Incluso nessa que é a geração que começou a fazer um claw up, um bombo de duas cores, um preenchimento e um rolinho para contornar de preto. Então eu fiz muito tempo isso. Depois eu fui fazer as pieces, que são as letras mais quadradas e preenchidas. Depois eu fui pro old style, que são as letras mais trançadas. E aí eu criei um estilo meu, que eu dizia que era o meu estilo, que eu criei, que é que é uma era uma letra muito maluca assim, que hoje em dia o quem faz Acho que um cara que está mais perto disso é o Smash, que é um cara da Alemanha, assim, que ele as letras às vezes tinha contornos, às vezes eram estourados, eram umas cores, umas coisas. Que já aí foi quando eu comecei a desconstruir e cheguei onde eu cheguei. É, mas com certeza, eu passo na rua, vejo coisas minhas de 2016, que na verdade esse estilo que eu pinto ele foi muito maluco, que eu, eu pintei no dia do Natal, assim, de 2015, dia, na véspera de Natal, no dia 24 de 2015, de dezembro. Eu fiz o primeiro abstrato. E aí, de lá para cá, eu não voltei mais para a letra nem para nada. Eu já desenhei também. Foi quando eu decidi incorporar e assumir mesmo a, a, o que eu queria. Né? Eu assumi, vesti a camiseta e fui para frente, porque eu tinha muito medo dessa negação da, da, da, do grafite tradicional. Então, a galera do grafite tradicional falou Ih, é o Célio, quer virar artista. <risos> teve, teve, eu tive que lidar com tudo isso e assumir a coisa e estou aí até hoje. Só dar um recado, quem quiser mandar pergunta escreve aí pra gente, o Célio responderá assim que possível, se, se possível. Cara, mas eu tava até falando contigo hoje de manhã, é, o que chama atenção no seu trabalho, que é isso, não, não, não é comum na, na, na cena de, de street art, é, não só do Brasil, na verdade, o trabalho abstrato, né? E, e, e enfim, o seu trabalho se destaca muito por isso. Assim. É, de onde que veio a a mudança, assim, fala, cara, vou pro abstrato, que você falou, né, você tava indo pro, pro, digamos assim, pro tradicional, né, pro que todo mundo está acostumado da, a de, de ver na rua, e é um salto muito grande, assim, porque normalmente a galera vai pro figurativo, para depois isso diluir muito e virar outra coisa, né. Como que se deu pra você esse, esse processo? Cara, foi muito, muito maluco, assim, né, porque... Eu tava num, num processo de romper com tudo, assim, na vida. Eu, eu fui seis, sete anos de igreja evangélica, assim, e, e aí eu tinha esse período que eu fiquei fazendo missão, essas coisas todas, eu dei um break, assim, parei de pintar. Então, eu, eu dei um break de grafite de 2011 até esse, esse, esse meio aí, até 2015. Então, fiquei uns quatro anos parado só fazendo missão, e aí algumas coisas me decepcionaram, enfim, eu vi muitas coisas, e eu comecei a, a, a deixar isso de lado, foi quando a arte me abraçou de novo, porque eu me vi no perdido, e eu falei, cara, eu preciso criar uma coisa para mim para me vir como um, um novo sério, eu não quero nem um sério, eu quero esquecer o passado, tipo, a trajetória que eu tenho no grafite, enfim, conheço uma galera assim que, que da arte e, e eu tenho respeito por todos como todos me respeitam mas eu queria deixar aquilo ali e queria começar uma coisa nova chegar com e fazer uma coisa nova dali da, dali para frente e eu lembro quando eu rompi e saí eu falei assim agora para eu quero romper o que eu tô fazendo e as letras já eram letras que eram né, até hoje já vi na cidade de Califar estava fazendo letras ali porque as letras era muito diferente de tudo que tinha é. Eu sempre gostei de ser o cara diferente Mas não, não sei né? Sempre gostei de lançar umas tendências Sempre lancei umas roupas diferentes Os tênis diferentes Enfim E aí eu falei, cara, eu preciso criar uma coisa diferente agora Pra mim poder continuar Foi quando eu comecei a tirar os contornos das letras Então eu pintava, preenchia a letra E eu não contornava Aí eu ia embora Aí a galera falava oh, Vai lá, volta lá pra contornar sua grafia. Não... Mas só que eu comecei a enxergar aquelas pinturas Aquelas coisas, aquelas cores Aqueles movimentos E fiz uns três desses Até quando chegou esse período aí de E tudo tudo assim, tudo involuntário Eu gostava muito de uma banda a banda de tag C. E aí os caras tem, tem, tem umas músicas Que eu comecei a entrar em umas viagens na música E aí eu soltei o braço Assim no amor soltei o braço Enfim e aí, quando eu terminei, eu olhei e falei, caramba, caramba, eu gostei disso. Achei legal. E comecei a estudar mais, estudar quando um brother meu, Márcio Fico, ele faz um geométrico, ele tava estudando lá no Coutinho, Walter Nomura, primeira geração de grafite do Brasil. É, super respeitado, Walter Nomura, enfim. Eu já conheci o Tinho de outros, de outros rolês, assim. Aí foi quando eu cheguei no dia, na primeira na aula... Eu falei, olha, é, olha o que eu estou fazendo Aí ele olhou Falou, ah, isso aqui é color field né, que você está fazendo Mas eu nem sabia o que era color field Não sabia de nada assim, Eu era totalmente leigo Totalmente cruzão assim Nunca tinha parado para ler sobre arte sobre outra coisa Aí ele me passou uma série de exercícios assim, que, Quando eu fui chegar sabe, a, a conhecer polo Marque polo Stella, a Linda William de Tornil, Mars Rui. Quando eu fui começar a entender esse esse universo, aí foi quando eu falei, cara, é isso aqui, é esse negócio. E aí, isso pirou, eu pirei a cabeça, assim, e ficava horas e horas e horas e horas estudando, estudando, estudando, estudando, estudando, estudando, pesquisando, pesquisando, entendendo todo esse movimento dos caras do expressionismo abstrato. Me identifiquei muito li os manifestos, é... o Rotico falava uma coisa muito legal falava assim ó, se você vem aqui olhar se você olhar meu trabalho você só ficar impressionado com as cores você não entendeu ele tipo, meu trabalho não é para você ficar impressionado com as cores e o que eu e o que eu e, e eu se, e o que eu transmito hoje no meu trabalho é isso as pessoas se impressionam com a cor mas só que quando elas param para olhar elas ficam intrigadas e é isso, eu gosto de... de é isso que é, o, que é a coisa, essa entregação assim. Então eu vim todo esse processo, né, para ser bem básico De desconstrução da letra Rompi e estou rompendo Continuando rompendo com o movimento assim, Eu não sei para onde vai o trabalho Pode ser que daqui a pouco ele vai para outro lugar que eu não sei o Bieto falou, falou disso também, quando eu, tava, quando eu conversei com ele aqui, ele falou, porque é isso, né? o estilo do Bieto com os bichinhos antes lá, e hoje ele tem um estilo é, é muito fluido, né? muito, é, é, é quase líquido o, o trabalho dele. Né? Então você vê uma... Você, se você vê uma coisa e vê a outra, assim, você, você entende de como chegou ali, mas assim, ó, não, é um processo, não é um processo rápido. Eu achei interessante você falar isso de você tirar o a moldura da, da, da letra, né, e a, a partir dali o desenho saltar, que na verdade o grafite é isso, né, o, o, o grafite no, no estrito senso, assim, é a palavra rabiscada na parede, né, Sim. e o grafite que conhecemos, né, o grafite que todo mundo que popularizou é o desenho, e o desenho nada mais é do que do que é isso, é, o, é a letra que, que transcendeu a letra já, né, eu não vou lembrar o nome do. Mas é isso. Tem os precursores do grafite lá, que a galera começou a desenhar uns bichinhos do lado. Tal, não sei o que, achei uma hora que uma coisa meio que é, atropela a outra, né? Mas, mano, seu trabalho é muito bom. Você tinha, falado, você tinha falado da cor aqui, deixa eu só. Eu não quero perder a pergunta que mandaram aqui, que era justamente sobre a cor. Cara, aqui ó. É, quem que mandou a pergunta da cor, mano? tá lá atrás lá. Mas a pergunta daqui a pouco eu vou achar quem era, mas a pergunta é como que você escolhe as suas cores? Como é o processo? Eu achei. Choque. processo de escolha da, das cores Isso. para suas criações. Célio, você está me ouvindo? A gente está travando, Jesus. É, eu acho que quando vou... Eu vou te pedir para você não procurar as perguntas aí, que eu acho que quando você pergunta dá uma travadinha, deixa que eu, que eu pesquiso por aqui. Mas, é, mas a, a pergunta era justamente essa, né? De como que você escolhe as cores, né? Esperando o Célio, internet voltar. Célio. Vou esperar um segundinho, ele deve estar voltando. Voltou? É, tá travando o vídeo dele. Deixa eu ver. Célio, você está me vendo? Opa, meu cara, está me vendo aí? A internet está dando um pequeno, pequeno probleminha. E aí, voltou, meu? Tá me vendo agora? Ouvindo? Eu, eu não tô te ouvindo, mas eu tô te vendo. Eu te vejo, mas não te ouço. Não, não te ouço. Não tô te ouvindo. Engraçado, cara. Tenta sair, vou, tenta sair eu, te, eu te puxo de novo. Isso. Sai e aí eu te puxo de novo. A minha voz também está sem sincronia, minha voz? É isso que vocês estão falando? Ipanema consultório, é isso? Vou esperar ele voltar aqui. Eu já puxo ele. Já apareceu. Eu não entendi o que é mais mano. nada que eu... tá me ouvindo? <risos> <risos> tô, tô te ouvindo bem. Acho melhor não mexer em nada aí que você não vai cair na internet, cara. Deixa que eu, que eu procuro as perguntas aqui. É, acho é... que é. Não, mas tranquilo. Vamos, vamos retomar lá, já que a gente está super colorido aqui, rosa. É a pergunta de como você escolhe as suas cores, né? Sim, a, o Curu ele trabalha comigo, um grande artista também. Na verdade, é, eu sou muito intuitivo. Eu sei da onde, eu sempre, eu sempre parto de uma cor, né? Por exemplo, e vai muito do que do está que em torno também, né? Então eu percebo o que está ao entorno. Né? É, eu percebo A rua As pessoas, eu olho tudo Tanto que as cores eu crio né, Eu mesmo faço uma hora A não ser, a não ser que for um, um Projeto Onde eu compre a cor pronta Aí tá? eu vou pensar nessa cor pronta Mas geralmente Quando o cliente já conhece o meu trabalho Ele deixa eu à vontade Eu, eu sempre parto de uma cor Sei lá, vou Pintar um azul aqui porque eu vi que esse azul dialoga com a cor ali do lado. Aí eu parto desse azul. Dessa mesma cor azul, eu posso pôr um, um vermelho. Nem pôr azul, pôr um vermelho. Fazer um lilás. Desse de lilás eu jogo branco ou mais vermelho e faço uma outra cor. E aí eu vou compondo a partir de uma cor. Eu sempre sou bem rigoroso nisso. Às vezes, às vezes não, às vezes eu vejo que vai dar uma desistoada de uma cor para outra, daí eu coloco outro tom. Mas a ideia sempre é partir de uma cor né, para... Mas então você sempre parte de uma cor só, isso? Daí né? a partir dessa cor você vai misturando as outras? De novo a internet dele. Vocês... Célio, me ouve? É, pessoal, vamos ter um pouquinho de paciência. A internet às vezes não funciona. Coisas, da... Coisas de se viver na pandemia. Dependemos da internet. Enquanto isso, se quiserem mandar pergunta para o Célio, fiquem à vontade, escrevam aqui, eu já leio para ele já já. Estou esperando ele reconectar. Caiu, acho que já já ele volta aí. Só ele voltar e a gente retoma. E aí vocês podem entrar também no artefora e ali vocês vão ver mais obras dele também, né? Deixa eu puxar ele de novo aqui, a gente já retoma essa nossa conversa. O Denner entrando, um abraço, maninho. Agora eu tô do lado do. Meu Deus, o que que tá acontecendo? <risos> Eu... <risos> o, cenário, o cenário muda, mas tudo bem, não tem problema. E agora eu tô do lado do mundo e eu vou, eu vou ligar pra vivo e falar, ó, o que, que vocês estão fazendo com a internet? Just... Justo hoje, vocês querem cair... Imagina, acontece, cara, relaxa. Eu já, eu já aconteceu coisas piores aqui, de cair muito mais tempo. Sério? De chu... Nossa, de chuva, da pessoa ficar assim, tipo, eu... Eu quase que decifrar o que a pessoa tá falando, mas acontece. É, acontece, né, cara? Mas enfim. Né? várias lives também, né? Tem uma série de entrevistas e sempre rola isso. Mas retomando é. aí... É... é, eu só queria que você falasse, isso eu achei muito curioso, que você parte de uma cor e a partir dela que você faz as outras misturas, né? Exato, exatamente. Eu, eu sempre, por exemplo, se eu começar com o um amarelo, né? Tem um, um prédio que eu tô pintando agora, que eu peguei e fiz um azul lá na lateral, e desse azul eu tirei um, um roxo, que eu coloquei na lateral esquerda, e aí eu pus uma amarela, desse amarelo eu coloco o bisnaga azul, aí eu faço um verde, um verde meio menta, assim. Aí eu vou adicionando amarela, vai ficando verde limão, e eu vou colocando as, as massas a partir desse, dessa, dessa primeira cor. Mas é uma coisa muito voluntária, assim, é meio de... Eu, eu fico pesquisando sobre cor, sobre vários artistas que trabalham com cor, e eu gosto muito do, do Maurice Lui, não sei se você conhece, ele tem um, um, um trabalho com cor bem legal. E o Frank Stella também né tem um trabalho muito uhum. interessante. Então, eu fico pesquisando essa galera aí que trabalha com cor, que faz esse movimento com cor. E acaba que, inconscientemente, isso já está tudo dentro de mim. quando eu vou pintar, eu não penso muito. A não ser que seja um projeto que o cliente já falou cara vamos trabalhar nas cores aqui porque eu também dou essa liberdade de ter essa construção né eu eu não, eu não tenho essa vaidade eu gosto de sentar também com o pintei um escritório no Rio né e tinha as, as marcas do da, da logo do, do, do da empresa aí era umas cor muito difícil de você combinar tinha cinza um verde um tipo um amarelo umas cores muito nada a ver e no final das contas o, o, o dono olhou e falou assim, caramba meu, muito bonita essa combinação que você fez. Então assim, é meio que o maestro das cores, assim. tem que fazer orquestrar ali, fazer uma maestria para dar certo. Né? Até brinco que marrom com verde só dá certo na árvore, mas eu já consegui pôr marrom com verde no mural e ficou legal. A Ipanema, consultório, está perguntando se você leva um sketch do, dos campos de cor quando você vai para o trabalho. Pô, Marcelo. Marcelo é colecionador de arte, tem meus trabalhos, compra arte de um monte de gente. Obrigado aí, meu amigo. É, cara, eu não levo sketch nenhum, né? É, eu não estudo. Por exemplo, eu não estudo forma. Eu não, como eu te falei, o meu sketch é a parede. É, eu saio, eu, eu sei que eu, eu saio com, sei lá. Eu que vou gastar 10 litros de latex branco, 10 corante, os rolos e os spray. Ah, eu sempre trabalho com 5, 6 cores de, de, de spray para fazer as linhas, nunca mais que isso. Então, aparelho, se torna meu sketch. Quando eu fazia letra e desenhava, eu tinha sketch. Né? Trabalhava com sketch, mas como o meu trabalho ele nasce, né? é um trabalho espontâneo, ele é um trabalho que... Inclusive, o prédio que eu fiz Eu e o Bieto pintamos quatro prédios juntos, né? E, e é até interessante porque quando foram entrevistar a gente, eu falei assim, ah, nosso trabalho nasceu. E aí eu não sabia o que o Bieto tinha dito. O Bieto disse a mesma coisa do outro lado. falou assim, não, eu e o Célio a gente não planejou. Então, assim, eu saí pintando e ele saiu pintando. E, tipo tá tudo E a gente, e a gente não tem essas vaidades, né? Então... Eu saio pintando e, e, e, e vou saber e a parede é meu sketch, não tem sketch, assim, eu não desenho na, na folha. Até minhas telas também, assim, eu, eu dá uns um cinco minutos, eu ponho na parede um monte de tela e saio pintando, e aí o que ficar ficou. Cara, vamos. Como a gente tem, não tem muito tempo, eu quero eu quero fazer render aqui a nossa conversa. Eu, eu, e acho que é uma parte muito importante do seu trabalho que é a parte até que levou a gente, enfim, em breve, espero que vocês ouçam falar dessa, dessa, desse nosso trabalho em conjunto aí, mas é o projeto Voltando à Escola, né? Legal. Eu queria que você contasse um pouco a, a origem desse, de, desse trabalho, é, enfim, contar um pouquinho das suas inspirações para tirar do papel o Voltando à Escola. Legal. Cara, o Voltando à Escola ele é, é um sonho, né? Voltando à escola é um sonho de, de aluno, assim, tipo, de entrar na escola pública. E aí, Nick, bonitão? Nick, meu irmão. Ah, oh, o Nick aí. <risos> já, já passou por aqui o Nick também. Nick, Nick é um grande artista amigo, somos irmãos de pais e mães diferentes. <risos> então, e aí, assim, eu lembro que eu ia a escola, cara, e, come... e tinha um movimento legal de grafite, na escola que eu estudava, de skate, de de banda de rock e eu lembro que a galera sempre queria fazer os movimentos lá né e tal e aí eu me lembro que em 2004 quando eu comecei a fazer grafite eu fui na galeria do rock comprei uns spray com saudoso easy me tratou super bem na grapicha e quando eu voltei eu pintei o muro da escola assim fiz um, um grafite lá e aí todo mundo ficou tipo uau pô, a gente podia falar com o diretor para pintar mais não sei o que e tal Beleza. Mas eu sempre tive uma pira com a sala de aula, assim. Porque eu falei, poxa, a sala é o, o lugar que a gente mais passa a ter. Sempre tive a pira de pintado, sabe? Era muito... Assim, todas as escolas é um barrado de uma cor e branco pra cima. Eu cheguei numa escola, visto que era um barrado cinza. Terrível. E eu falo assim, meu, como que, como que você... Como que você se sente acolhido, assim? A ideia de humanizar a sala de aula né então eu, eu o professor foi passou uma uma lição que era, era uma feira cultural que era para desenhar umas cartolina para colar no fundo da sala e eu era terrível tinha tava com 15 anos na época eu levava tinta para a escola tinha duas mochilas uma de tinta e uma com caderno porque eu saía da escola ia fazer grafite senão minha mãe não deixaria eu sair mais eu só voltava para casa quando tava perto do meu pai chegar no trabalho e aí eu lembro que quando eles foram para o intervalo, que era de 30 minutos na época, eu rapidamente fui e desenhei. Em vez de eu fazer o trabalho na, na cartolina, eu fiz no fundo da sala, que era uma árvore com frutos, escrevi respiro, fiz. Mas foi muito rápido, tinha que ser nesses 30 minutos. Eu consegui. Fiz uma árvore toda doida, abstrata lá e tal. Mas sem um professor saber, né? Sem ninguém saber. Sem ninguém saber. Por isso que a coisa do voltar na escola é surpresa também para os alunos, porque foram surpresa para todo mundo na época também. Então, quando a galera subiu as, as escadas, eu fiquei quieto ali. Quando eles entraram, eles nossa, não sei o quê. Né? Mas aí o coordenador falou, monstro, o professor falou, cara, você é maluco. Aí chamou o diretor. O diretor era amigo, muito amigo meu, porque ele tinha uma escola particular e eu já tinha ido fazer grafite na escola dele. Aí ele falou, ó, oh, Célia, a gente não vai fazer nada, mas é isso, acabou e ficou lá o desenho aí eu falei para ele vamos fazer nas salas cara aí ele não acabou <risos> eu eu convenci ele para fazer no muro aí eu convidei o saudoso né em memória o saudoso vermelho César vermelho que ele partiu por causa do Covid a Ju Violeta o Tinho e um artista aqui de Guarulhos chamou Rinho. então eles quatro foram e pintaram toda a frente assim da da escola pro lado de dentro então, a escola que eu estudei no meu bairro, assim, em Guarulhos, aqui em Guarulhos, onde eu moro, é uma escola muito emblemática com vários artistas, são vários artistas de lá. E vários, enfim, a galera pinta até hoje. Então, o projeto ele, ele teve esse momento ali em 2005, 2006. Depois que eu passei por esse processo de romper com tudo e com o trabalho, eu estava pintando um mural e passou um coordenador. até o coordenador que aparece na, é, na reportagem do SPTV falando, né, que ele me viu na rua, fui fazer um mural na casa dele e ele falou que, tava, que ele era coordenador de uma escola. E quando eu fui ver, era a escola que minha irmã estudou, minhas duas irmãs estudaram lá. E eu falei para ele, cara, eu tenho um sonho de moleque, assim, de fazer grafite e fazer a escola uma galeria de arte, e ter arte em todas as salas de aula De vários artistas e contei ideia pro cara Aí ele falou, meu, eu vou falar com a diretora Aí chegou lá para falar com a diretora E nisso eu já tava estudando No ateliê do Tinho E tem uma galera muito boa lá também Aí cheguei lá e falou com a diretora a diretora, ah, isso aí é inviável Isso é uma loucura, não, não dá para fazer isso aí não Aí ela ainda com um pensamento de grafite marginalizado E aí se passaram depois Quatro ou cinco meses ele me ligou e falou assim, Sélia, diretora quer falar com você. E aí, quando eu cheguei na escola, ela tinha criado uma empresa para pintar as salas um tinta, e a empresa foi embora e levou o dinheiro. E como ela tava vendo as minhas pinturas pelo bairro, ela ela tava vendo as pinturas coloridas pelo bairro, ela falou, ah, eu acho que é uma boa, né? E ela falou assim, eu só deixo você fazer se você vir terminar o que os caras não fizeram. Aí ela falou na época assim, eu só tenho 3 mil. Eu falei, 3 mil não dá nem para nada. Ela falou: compra as tintas da parede. Aí eu chamei o Márcio Filho, é amigo. A gente foi, eu e ele ficamos pintando a sala de aula de madrugada até ficar boa. Quando ela viu que ficou boa, aí ela liberou o dinheiro, eu fui na loja, comprei spray, peguei na aula do Tinho e falei: a gente vai pintar a sala de aula. Todo mundo, que mano, você tá maluco? Isso aí não, ninguém vai deixar. Eu falei: não, a diretora deixou. Aí na é. época. Estava é, é, Suzuei, Meia, Albert, Bieto, Terceira Visão, Débora Uni, enfim, tava essa galera. Aí eu juntei, a gente foi em 10. Chegamos na, no sábado de manhã, pintamos a escola no final de semana, quando foi na segunda, que os alunos voltaram e eles tomaram um susto. Eu lembro que, nossa, foi assim, uma festa, cara, porque... Cada... quem entrava na sala de aula achava que só a sua sala tinha grafite. Mas aí eles começaram a ouvir os gritos dos outros na outra sala. Daí o que tava na sala 5 ia a sala 6. Nossa, aqui também tem. Aí corria a sala 10 e aqui também tem. Aí quando foram ver, todas as salas tinham arte, tinha grafite. E, pô, os trabalhos... Cada, cada artista pegou uma sala, é isso? Cada artista ficou com a sua sala. Eu lembro que a gente ficou residente até na escola. A gente ficou sábado e domingo. Não, a galera levou o filho, levou a família. tava. tipo, Criança correndo, a gente pintando, jantou, almoçou, ficou lá, a gente dormiu, enfim. E aí, quando foi no domingo, a gente foi embora. Quando foi na segunda, voltamos para pegar a reação dos alunos lá. E foi bem legal, assim. O aluno... Quantos anos ah, os alunos? A galerinha já era mais adolescente, assim, tipo dos do, do pré-adolescência para adolescente de era, de. era de 12 até 18, já para sair no terceiro colegial. A galera grande, assim mas tinha os pequenininhos da parte da tarde, né? Os, os, os maiores estavam de manhã, os pequenos na parte da tarde, porque lá é do do primeiro ao terceiro. Então a gente pegou esses dois períodos assim. Então todo mundo foi alcançado assim pelo pela arte. E é legal que assim depois a escola se tornou salas ambientes. Não é o professor que muda, é o aluno que muda. Então todos os alunos tinham acesso a todas as artes, a todas as obras de arte. Ali. Então legal. É aí aí foi isso assim. A, a princípio era um sonho do, do, do, de mim, assim, um sonho de adolescente meu ali, quando tinha 14, 15 anos, fazendo grafite, aquela, aquela febre aí. Eu vi que tem aí, tá, entrou aí a Sofia, entrou a Mais, o, o, o Onep. A gente sabe como que é essa febre de você começar a fazer grafite, de, de, de ocupar a rua. Então eu era, fiquei nessa fissura. Aí depois essa fissura ficou por pintar a escola, ficou essa essa maluquice de querer ocupar a escola com grafite. E quando o SPTV fez a, a, a reportagem, não era um projeto, não era um, um projeto que eu queria levar para todas as escolas. É, eu tinha essa vontade, né mas nem todas as escolas deixavam pintar a sala de aula. Mas a partir da reportagem e uma fala do Trale que diz que o secretário de Educação da época tinha liberado e todos os diretores de escolas tinham autonomia para fazer esse projeto... Foi quando eu recebi, cara, trocentas, trocentas e trocentas ligações, e-mails de escolas me procurando. Eu falava, mas... Isso não é um, isso não é um projeto de vida. Isso demanda muito tempo. Né? E a gente não lucra com isso. A gente não leva vantagem nisso. Porque a gente sabe que a escola pública não tem condições financeiras de bancar um rolê desse. Foi quando eu juntei com os amigos e, cara, e agora? Ah, vamos escrever um projeto e mandar para ler o eu nem sabia de nada. Aí, quando no nome Ah, vamos fazer um nome, hein? aí Aí, eu, eu sou muito viciado em rock. E aí, tem uma banda chamada Deftones. E tem uma música chamada Back to School. Gosto. Conheço eu... e gosto muito. Aí, pô, mano, Back to School. É isso. Projeto Voltando à Escola. tipo Era Voltando à Escola. Depois, Voltando Projeto. Projeto Voltando à Escola. Aí, batizamos. Criamos o um Instagram. E a segunda escola que a gente pintou pelo projeto foi em Queluz, última cidade de São Paulo, divisa com o Rio, Resende, depois de Queluz, né? no Rio. E a gente pintou essa escola e descobrimos que não existia grafite ali. Né? Foi quando aquela história que eu te falei, dos alunos chorou, né? e, e, e, e eu sempre fui preocupado com a diversidade. então Sempre teve menina pintando, é, LGBT pintando. Então, sempre teve muita diversidade. Artista artista preto, então assim, a gente, eu sempre tive essa preocupação de diversidade, eu lembro que eu levei umas amigas, viajou com a gente para pintar, uma amiga até da Amazônia, ah é, o Júlio tava em Que Luz, o Júlio tava. e aí foi, foi um rolê bem legal assim, Pô. cara, a gente ficou hospedado no Hotel Fazenda, em Tatiaia, tipo assim, foi coisa muito maluca, né, imagina 13 artistas pintando na escola e foi assim, a gente, eu lembro que tinha um grupo de WhatsApp na cidade, e todo mundo, a gente saia na rua, a gente parecia, tipo, estrela de cinema, assim. A gente foi no açougue, a gente queria fazer um churrasquinho depois que terminou a escola. E a gente foi no açougue e daí os caras, não é vocês que são os grafiteiros, os grafiteiros A gente é, mas caramba. A gente foi no mercado, a mesma coisa. E aí ia na praça, os outros ficavam te olhando, assim, era muito interessante. E aí a galera começou a entrar na escola como se a escola fosse de fato um museu, sei lá. Tava... A galera indo com os filhos, tirar foto dentro das salas de aula, assim. Foi uma coisa bem legal, assim, uma coisa bem bem bacana, né? e foi o segundo. Aí começou esse esse boom todo aí, da gente ter um cronograma... É... Quantas, quantas escolas já foram? Cara, foram. eu fiz um, o último cálculo aí, a gente está montando um histórico, eu e a, e a Carol, né? Dizer que Carol e, e Amanda e Mari, as meninas que estão aí me ajudando, fizeram um excelente trabalho, porque eu estava fazendo um negócio... Tem histórico nenhum, tava tipo, não tem artista, de... né? Cara, artista é fazer a gente tava pintando escola, pintando escola onde me chamava eu ia, mas já são quase 50 escolas com, com ela pintada assim. E aí, se você for pegar a estatística, são quase 40 mil alunos. Não sei quantos, é quantos artistas já, já passaram no projeto e 400 artistas, de, de, 400, de... cara. Acho que Caramba. um dos artistas mais expoentes aí é, do Brasil, né? E até fora do Brasil, porque o L7 pintou, L7 Matrix, que mora na França, ele estava por aqui e pintou, agora recentemente na Lapa. É, pô, da velha guarda do grafite pintou, combinho, como Binho, como Tinho. É, e, e, e, e, da, e, e todas as meninas que você imaginar que pinta grafite aí hoje em São Paulo pintou. E aí começou essas conexões, né? E depois começou a aparecer os convites para ir para fora. Eu nunca tinha ido fazer um... Então, é, é, eu, ia, eu ia até te perguntar isso daí, velho. Que tem, que ser, é, tem trabalhos dos Estados Unidos, Suíça e Emirados ah. Árabes, velho. Então, como é que foi essa, essa ponte? Isso aí foi tudo por causa do, do, da galera do, do, da UMI da Arte, assim. de, de, de, de, de, de Eles começaram... Tra pegar meu trabalho e, e, e, e esse ano eu ia pintar em, em eu ia pintar em Nova York ia para Suíça ia para Madrid ia para Lisboa aí veio a pandemia e deu todo esse esse break aí né mas isso daí foi tudo conexão das pessoas que foram vendo esse meu trabalho com a escola assim a galera foi foi vendo essas minhas conexões com a escola e foi me convidando e eu ia eu ia eu ia e, e, e eu voltando à escola, né, é, para traçar esse paralelo, quando a galera do Rio, que é essa galera do Rio que, que, que, que trabalho para fora, eu, eu conheci eles e fui lá um dia ter uma reunião. É, e aí eu falei, assim, eles falaram assim, cara, por que você não faz esse projeto aqui também? Aí eu lembro do meu tio, eu tenho um tio que mora em Duque de Caxias, e aí, a primeira escola que eu fiz fora de São Paulo foi em Duque de Caxias. Então, só no Rio de Janeiro, já pintei 10. Morro do Alemão, Maré, Complexo da Maré, é, é, é, é, Corpo Roxo, Chacuba de Mesquita, Chapadão, que é na Pavilha, só um morro assim. Uh, já fui para agora vou para Niterói São Gonçalo mas é, deixa, eu, deixa eu te perguntar esses lugares que você tá são comunidades que você pintou isso tudo comunidade era uma es escola na comunidade ou a comunidade mesmo não as escolas dentro das comunidades porque é muito louco assim no Rio é, o morro tá lá por isso que você vê muito aluno morrendo você vê noticiar aluno morrendo Por porque a escola ela é dentro do morro ela não é fora do morro a escola é lá dentro. Então, assim, para a gente... Da outra da última vez que eu entrei, foi eu, o Lobote e o Fico. A gente passa pela uma barricada, passou por uma barricada, por um... Acho que eles chamam de soldado, né? Os meninos que trabalham lá no, no, no tráfego. Era, era sete meninos de fuzil, a gente conversava com todos eles e a gente entrava para pintar a escola. Então, todas as escolas são dentro do morro. Por isso que você vê os noticiários de tantos alunos, tantas crianças que morrem. Por quê? Um dos problemas é... A operação policial acontece justamente no horário que eles estão indo para a escola. Então, tá, entra o caveirão do bope atirando, tá, a criança indo para a escola morre. Porque a galera do, do, do, do morro, quando vê as crianças indo para a escola, eles não atiram. Então... Dizem que se tem essa essa tática justamente por isso, porque se eles entrarem lá na hora que os alunos estão indo para a escola, os bandidos não vão atirar contra eles, eles têm mais poder de fogo de entrar, mas muitas das vezes é, você pode ver nos noticiários que a, a bala que mata a criança é uma bala usada que veio da polícia, não do bandido. Deixa eu aproveitar, cara, e perguntar pra você dessa... acho que foi dessa última vez que você foi agora pro Rio, né? Que você acabou fazendo uma pintura lá no Jacarezinho, correto? Exatamente. Foi, e foi exatamente lá na, onde teve o massacre ali, né? Exatamente. O que aconteceu? Eu tava indo pro Rio pra pintar no Leblon. E eu tava já de mala pronta quando eu vi no noticiário o que aconteceu no Jacarezinho. E dois meses antes... A gente tinha pintado uma escola no Manguinhos. Então, você tem o jacaré, o jacarezinho, o Manguinhos e você tem o Mandela, né? São todas comunidades ali da Zona Norte, uma do lado da outra, ali, parte do, do Maracanã. E eu tinha alunos da escola que eu pintei e moravam no jacarezinho, né? Eu, eu fiquei amigo da galera ali. E eu conheço uma galera que é do, de um laboratório, eles, eles fazem um censo dentro da favela, né? E fazem todo um trabalho de assistência social E eu liguei para eles E falei, cara, eu vi na televisão Tá tudo bem aí e tal E conversamos Eles falou cara, tá feio aqui né? Muito muito sangue Muito furo de, nas paredes E tal Aí eu falei, ó, eu tô indo pro Rio Vou ficar uns, uns 10 dias aí e eu posso pintar um mural aí viu uma parede bem grande Que eu vou pintar um mural aí dentro Aí ele me falou assim Cara é, por que, que a gente não faz igual ao seu projeto? Leva um monte de artista, cada um pega um espaço e pinta Aí foi quando eu comecei esse movimento daqui de São Paulo De ligar e contactar vários artistas lá do Rio Para a gente entrar dentro da comunidade E fazer um grafitaço E pintar o máximo possível de parede que foi furada é, Devolver a autoestima do, do morador da comunidade né? Tava todo mundo muito triste com o que aconteceu E foi quando eu cheguei lá e, e, e me deparei com um cenário de guerra, assim, porque eu fiquei antes de fazer uma semana. Acho que quando eu cheguei lá tinha acontecido o, o caos todo em quatro dias, assim. Aí eu vi várias faixas ainda, né, da, da galera em luto, conversei com a mãe que perdeu o filho, enfim. São coisas bem tenebrosas aqui que eu quero entrar em mérito, falar mais dessa parte da ação. É, e aí a gente foi tampar algumas, algumas paredes que estavam muito furado foi da base de tinta branca, fomos correr atrás de gente para nos ajudar, então veio financiamento de muita gente bacana, e conseguimos comprar tinta, comprar spray, alimentação. Então, eu, eu junto com a galera do, do, do laboratório do Jacarezinho, conseguimos fazer esse movimento, e levamos 30 grafiteiros para dentro do Jacarezinho, e pintamos 30 painéis de arte, um deles é o meu, eu pintei do lado da Associação de Moradores. A minha parede eu pintei que tinha mais de 30 furos. Bala de fuzil. Você andava Quantos na rua... furos? Desculpa, não, não ouvi. A minha parede que eu pintei tinha mais de 30, 30 furos, assim, de balas de fuzil. No dia eu fiz até stories, até eu mostrei, ó. E contei, assim, ó. Fiz os stories, contei, fiz a base, fiz o trabalho, a galera ficou feliz, a galera pediu muito obrigado. É da gente enxergar como que a arte transforma, é. né? E como que isso muda o ambiente, porque só da gente devolver cor assim, porque o negócio tava muito muito monocromático, sabe? Assim, muito, tava muito pesado ainda, a galera tava muito receosa. E um dos do, das coisas mais loucas assim que, que aconteceu foi que passou dois meninos com fuzil assim. O menino devia ter 22 anos mais ou menos. Aí um botou um fuzil na parede e falou assim que eles me chamam de paulista, né? Ele, qual é paulista? Deixa eu apertar o jet. Daí eu falei, chega aí. Aí deixei ele ficar apertando o spray e por um momento eu fiquei olhando o rosto dele. Ele tava com aquele rosto fechado ali, porque tava ali no trabalho, né? Na... Enfim. Aí eu vi ele já abrindo o rosto e pintando infeliz, cara. Aquilo, meu irmão, aquilo pra mim, assim, eu sentei e comecei a refletir, porque eles vivem aquilo ali de um jeito para eles não tem outra saída. De repente, os caras olharam assim, o grafite vira uma outra alternativa. que eles não podem sair do morro. Eles não saem do morro. É, eu, eu, eu... E antes de eu chegar no Jacarezinho, eu conversei com, com o gerente do morro. E para né, pedir autorização para entrar no morro. E o que eles falam é que eles não saem de lá. Eles vivem ali dentro. Então, tem tudo... Se ele precisar comprar alguma coisa lá fora, alguém vai lá, compra e trazem para eles. Porque, se eles saíram lá, lá fora, eles falam que a polícia sequestra e pede resgate. Então, eles vivem lá dentro. E, e aí, eu vi por um momento aquele aquele menino deixar o fuzil dele do lado e pintar. E ficar pintando mal tempão comigo. Ficou pintando lá mal tempão. Depois, ele falou: eu tenho que ir, Pediu obrigado e foi embora. E eu vi um ser humano ali que, infelizmente, é vítima de um, de um sistema gigante, mas eu vi a arte proporcionando um outro momento. Assim, tem até umas, umas fotos fazendo aula, ali crianças, tentando, umas crianças com as máquinas fotográficas fotografando, então até fiz um story que, que o história o, falando que o futuro dessas crianças seja um outro, porque o que eles, quem eles têm como herói lá dentro é os meninos com fuzil. Agora eu quero que eles tenham como herói os artistas, né, que veio aqui, repaginou o, o ambiente, né, trouxe uma perspectiva diferente. E agora eu estou recebendo vários outros convites para ir em outros morros pintar. Né? Eu o um sério, vem aqui agora no Manguinhos, vem aqui agora no Alemão, vim aqui agora no, no, no Cantagalo. Então, assim, enquanto eu tiver força e tiver disposição, eu vou estar tá fazendo esse tipo de movimento, não só nas escolas, como também nos muros da periferia. Pô, cara, eu acho que um lindíssimo relato seu. Eu acho, que eu, eu acho que a arte tem esse poder de transformar, de de Enfim, mostrar esse lado humano do, da, das pessoas, assim, acho que é um, é um belíssimo exemplo de como a arte toca as pessoas, mexe as pessoas, parabéns pelo seu trabalho, eu não, eu não conhecia esse relato seu, eu sabia que você tinha ido lá, mas eu não sabia é, quão um tocante é, tinha sido isso para você, era até a pergunta que eu ia te falar, assim, como é que... É, eu imagino o, o poder de transformação por mais pequena que seja a obra de arte, por menor que ela seja, né, diante de, de todo o cenário de violência que, a, que essas pessoas têm, como isso pode mudar a vida de alguém, né? E acho que você deve se sentir super gratificado de saber que seu trabalho está afetando a vida de alguém dessa forma. Né? Você viu isso. Exatamente. Cara, assim... Eu, eu digo para todo mundo, eu entro em qualquer morro do Rio de Janeiro, nunca aconteceu nada comigo. Dos mais perigosos, esse do Chapadão que eu entrei, foi o que eu mais senti medo, porque assim, eu nunca tinha visto, visto bazuca, granada, nunca tinha visto isso na minha vida. E eu entrei num beco que tinha um monte, assim. E eu senti aquele medo na hora, mas só que eu, eu, eu, eu me, né, me contive ali, entrei, fiz meu trabalho. Quando eu saí, todo mundo me agradeceu, disse que eu podia voltar a hora que eu quisesse quem eu tenho medo de fato lá é da polícia eu não tenho medo da, da, da galera aqui porque eu já sofri repressão policial no Rio de Janeiro quando eu saí do Jacarezinho até a galera me pegou numa esquina quiseram me extorquir, enfim quiseram fazer coisas enfim que eu não quero nem entrar no mérito mas é, é muito doido assim porque eles me veem como um eles me veem como alguém que tá indo lá para ajudar não tá indo lá para fazer, eu não, eu não tô indo lá levar, enfim, levar, derramar sangue, eu tô indo lá para levar cor, para trazer uma, e eles têm uma preocupação com as crianças. Então, ó, você tá indo pintar uma escola, você tá indo pintar uma parede, eles falam que não quer que as crianças entrem, não tenham o mesmo destino, sabe? Então, assim, eu entro em qualquer morro do Rio de Janeiro, minha mãe fica com medo, meu pai fica com medo, mas é isso, é, essa é a realidade. E eu ficar da internet falando que no retorno de sendo que as pessoas falam disso sem conhecer e sem saber a realidade de todo mundo que estava ali eu, eu sei que também morreu um policial e sei que a família desse policial também sofre eu sei que esse policial também é, é uma vítima de tudo isso eu não estou defendendo um lado ou outro eu estou dizendo que a arte tem esse poder de, de transformar os dois lados sabe é, de mostrar que existe um outro caminho que não seja esse caminho do ódio. Assim. Tem vários tem, tem tem um caminho que é um caminho diferente. E quando eu me vi artista, me vi fazendo esse tipo de coisa e, e tendo esse essa liberdade de conversar, entender esse universo, para mim hoje, não tem... Me perguntaram sobre realização, é isso. Acho que como artista hoje, não é pintar no... Nos, nos nos lugares ah, de com glamour Eu já pintei vários lugares assim, mas quando eu entro num lugar desse e eu vejo esse, um cenário de guerra, tem um lugar no, no complexo da Maré que chama Faixa de Gaza, que é abaixo do Sapateira Nova Holanda fica bem ali na Avenida Brasil, do outro lado é a linha vermelha, que é um lugar totalmente destruído por conta de guerra. Você vai lá e pinta um painel e a galera respeita, entende, se sensibiliza, pra mim é isso. Eu até digo, que eu tenho até uma frase que arte pra mim é isso e o resto é vaidade. Cara, eu tô, enfim, tô sem palavras aqui. A né? gente tá quase chegando no final já. Velho, eu quero te agradecer de novo. Quero te parabenizar, né? além de te agradecer pelo, por ter participado com a gente aqui, mas te parabenizar realmente pelo seu trabalho que em, em alguns aspectos me chama muita atenção, eu acho que é isso um, um trabalho de arte abstrata na, na cidade, não é comum de se ver o seu trabalho se destaca por isso é, em constante evolução também, muito legal essa, essa pegada que você tem e acima de tudo isso cara, o poder transformador da arte é que você aplica de fato assim, você é um artista percebe-se que o a transformação é a meta sua de cada obra sua, sabe, então de cada pequeno gesto que você faz, de um, sei lá de um grafite na rua do mais banal, né, até esse essa entrada nas escolas e nas escolas das comunidades e esse esse, esse trabalho que você fez no, no Jacarezinho e em outras comunidades eu acho que é um exemplo de como a arte pode transformar a vida das pessoas. Eu, eu, eu, eu bato nessa tecla sempre aqui, eu, eu acredito, porque eu acredito nisso, sabe? eu acho que a arte tem esse poder. Assim. Se não fosse arte, a gente já tava maluco nessa pandemia, cara, Para começo de conversa. Sabe? Então assim, a arte dá um, dá um alívio e, e eu, eu fico muito feliz de ver que isso te move, sabe? E, e fazendo uma arte que eu acho demais, assim, muito bem feita, muito bem executada. E com, e com um norte muito legal, sabe? Com, com uma meta muito bacana. Então, só queria te agradecer, cara. E passar a palavra para você, se quiser falar qualquer coisa aí. Enfim, fica à vontade. Da hora. Legal, a minha irmã tá aí. Meus amigos estão aí. Obrigado a todo mundo que participou e tava aqui com a gente. É, obrigado aí você e toda a equipe, toda a galera. Quero agradecer a Carol também, que fez a ponte, né? Cuidou de todos os detalhes. E dizer que eu não estou sozinho, assim, eu acho que o mais importante de tudo isso é você reconhecer quem está com você. Assim. Então, eu tenho aí o, o Onep, o Curu e o Amais, que são meus assistentes, são os meus braços, né? Então, às vezes eu tenho que viajar ao largo dos meus mural na mão dos meninos, e eles estão aí trabalhando comigo. quero agradecer todos aí que estão que comigo, que não deixam a peteca cair. E dizer que os artistas que estão aí me ouvindo, de ter mais sensibilidade e consciência porque a arte não é só glamour, não é só dinheiro, não é só vaidade, não é só ego. E eu acho que o, essa pandemia veio para mostrar que, que a arte está muito tá muito acima de tudo isso, está muito acima disso. Assim, acho que a gente tem que despertar. Eu vejo, às vezes, artista que eu convido para pintar uma escola e o cara e o cara pergunta quanto que ele vai ganhar, eu já falo assim, ele não entendeu o propósito. E a é gente que não precisa de dinheiro, sabe? O artista que já ganha muito dinheiro com a arte, ele está em todas, Todas as empenas de São Paulo ele tá, todos os projetos ele tá, ele nunca dá oportunidade para outra pessoa crescer. Então assim, é, é, quando eu vejo esse tipo de artista, para mim hoje é uma decepção. Mas eu tento fazer a diferença, é, levando a arte de verdade para quem não tem acesso, porque por muito por muito tempo a arte foi elitizada e a arte de rua ela é a arte mais democrática que se existe hoje. É A arte de rua. Porque ela está na rua. E eu, como artista de rua, eu não posso me tornar um artista elitizado. Né? Eu não posso elitizar também a minha arte que veio da rua. A rua me deu força, a rua me deu suporte, a rua me deu tudo que eu sou, a rua me deu toda a vivência. Então, eu posso levar o meu trabalho ao nível de uma grande galeria internacional como eu posso colocar meu trabalho lá no jacarezinho onde ninguém dá nada pela aquela pessoa. E esses dois grupos, esses dois mundos terem acesso à minha arte. Eu não vou deixar que a minha arte só tenha acesso ao lado, mas que todos os lados tenham acesso, todos aqueles que querem, todos aqueles que desejam. Então, eu hoje, como artista, eu peço aos outros artistas mais consciência social e entendendo quem está do seu lado e sabendo que a arte é muito maior do que dinheiro, glamour fama e tudo isso aí que que a gente sabe que existe. Essa é, um, é, é a minha mensagem. Maninho, valeu. Só dar um salve para todo mundo que participou. Acabou de entrar o Cubano aqui, ó. Cubano, é, acho que é amigo seu também, né? Foi é de Guarulhos, amigo. é. É o, cubano é, o Cubano é responsável por essas coisas aqui, ó. Que eu tenho no braço. Vou até ressaltar aqui que o Cubano foi um dos grandes influenciadores na minha vida como grafite, como grafiteiro. Porque cubano, o Cubano... é foda. Cubano morava na travessa da minha rua, assim. E eu, com oito anos de idade, eu vi ele fazendo uma letra no caderno, isso daí em 1997. Eu tinha oito anos de idade. E a partir de ver o Cubano, eu, eu, eu, eu, eu me inspirei a fazer grafite. Então, o Cubano é um grande amigo. Eu vi que ele entrou aí, um grande abraço para ele. Um abraço pro Cubano fazer aniversário no mesmo dia que eu também. Então, temos... É, legal. Mas, salinho porra, cara, prazerzaço Valeu. conversar com você, te conhecer hoje. Espero de verdade que... Tenhamos um, uma trajetória juntos aí. Vamos sim. tentar ajudar você a, a voar mais alto que você merece demais, Maninho. É, parabéns mesmo. Eu vou, já falei tudo, mas enfim, sinta-se elogiado novamente. Parabéns, brigadão e vamos que vamos que esse projeto é demais, cara. E, e você é demais, sim. enfim. Vamos nessa, cara. A gente vai trabalhar junto com certeza. Eu acho que a gente tem que se empenhar mesmo para sabe... Fazer a diferença, cara. Acordar e querer fazer a diferença. Muito progresso. E vamos que vamos. Beleza, então. Maninho, abraço. A gente vai se falando, então, na paralela por aqui. Valeu por todo mundo que participou. E até semana que vem. Valeu. É. Tchau, tchau.